É, fala pessoal, meu nome é Manuel Tarantino, tenho 37, 39 anos e sou um dos grandes alunos do Paulo, é, comecei a fazer yoga há 3, 2 anos atrás e o yoga me tornou uma pessoa muito menos ansiosa, mais calma, tenho dormido melhor. É, revisitei problemas que eu tinha empurrado para baixo do tapete da minha vida, graças à ajuda do Paulo e da prática, me conectei bastante por enfrentar esses desafios e hoje eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era dois anos atrás. Eu acho que é sobre isso que o Yoga é, é sobre você encontrar, você se conectar e, e entrar de frente com seus problemas e enfrentá-los de uma forma madura para que você possa se tornar alguém melhor e o Yoga me tornou isso, Hoje eu olho para trás e vejo que eu sou outra pessoa, é, resolvi uns problemas bem cabeludos da, da relação que eu tinha com meu pai, que, que eu acertei ela e isso então me muito melhor. Então para quem está visitando o site, eu acho que vale a pena começar, justamente você poder entrar nessa jornada de autoconhecimento e utilizar a prática algum meio de você chegar a ela. E eu queria agradecer o Paulo pela pelos dois anos de prática e por ter me ajudado a me conhecer melhor e me tornar uma pessoa melhor.